Não, a iniciativa liberal acha bem que o Estado pague pela educação das crianças. Só não quer é que o Estado pague a escola pública, quer que o Estado pague os colégios privados. E então aí nós começamos a perceber se aquilo que a iniciativa liberal quer defender é o direito das crianças à educação, a uma, a uma educação universalista no princípio liberal e republicano ou se aquilo que a iniciativa liberal quer defender é o negócio o colégio, da educação na perspectiva neoliberal que faz com que, com que cada dono do colégio possa decidir quando a família chegar com o cheque ensino na mão qual é que é o aluno que quer para o seu colégio e se isso não vai ter o mesmo resultado de desigualdade de classe, de desigualdade racial, de desigualdade de género, se isso não vai ter o mesmo resultado de reprodução social das desigualdades.